são federais, e diferente aqui do Brasil, a universidade ser pública aí simplesmente significa que ela é mais barata que uma particular, e geralmente as particulares não têm fins lucrativos. Não dá tempo de explicar tudo isso, mas só queria que você contextualizasse em primeiro lugar, porque o sistema público da Califórnia tem a Cal Poly e tem também as... As